os três passos para o sucesso na oração. A oração bem-sucedida requer três passos básicos. Primeiro, reconhecer ou admitir o problema. Segundo, transferir o problema para a mente subconsciente, a única que conhece a solução mais eficaz ou a maneira de revelá-lo. Terceiro, relaxe com a convicção profunda de que já obteve o que pediu. Saiba que as dúvidas e hesitação nada mais fazem do que enfraquecer a prece. Jamais diga a si mesmo, como gostaria de ser curada, ou tomara que isso funcione. O sentimento sobre o que vai ser feito é o que dá o tom, a harmonia é sua, convença-se de que terá saúde, e você terá. Você se torna eficiente ao se tornar um veículo do poder curador infinito da mente subconsciente. Com convicção total, transfira a ideia de saúde ao subconsciente. Em seguida, relaxe, entregue-se ao poder que ele possui, diga ao estado ou circunstância em que se encontra, isso também é passageiro. Por meio do relaxamento e da convicção, você impregna a mente subconsciente. Com isto, a energia cinética que existe por trás da ideia assume o comando e a manifesta como realidade concreta bom aqui está mais uma das lições que você tem que guardar dentro de você e isto vai fazer com que você tenha força para conseguir passar pelas suas dificuldades pelas suas é, barreiras isto é mais uma lição para que você venha se fortalecer e nós teremos outras e outras lições simples e pequenas que vão te ajudar a sair do embaraço que você se encontra.